Tá gravando Boa tarde, galerinha aí, aí Vamos fazer mais um unboxing aqui pra vocês Chegou agora há pouco Vou tampar aqui O que quiser pegar, já pegou O que sei é isto Vamos ver, vamos ver vamos ver. Atenção, chegou a chatuba Amigo associado, obrigado por participar da fase 4 das camisetas oficiais do MTG MTG Brasil Desta vez foram 386 unidades, totalizando mais de mil camisetas produzidas e distribuídas para todo o Brasil. Para comemorarmos, tira uma foto com sua camiseta oficial e nos mande pelos canais oficiais, e-mail, WhatsApp ou Telegram, para fazermos nossa foto de família na página daraxaid.com/barra-camiseta. Receba do nosso. Receba o nosso carinho por fazer. Leonardo diretor-geral MTG. Então galera! como já tem aqui é do mtg o que seria mtg é o grupo das mts aqui do brasil que a gente dá todo apoio inclusive quero mostrar a vocês isto aqui nós já temos o fórum esse é o site Vamos lá, pô. Ó a música toque o drift deixa eu parar essa música que eu vou ter problema com direitos autorais é, e aqui o fórum, aí, vamos botar aqui um negócio que não tem direito. Aqui, Shake It Bololo Fatsy Classics of MPB. Porra, esse é de fodeiro. Então, se você tem um MT, vem pra cá, posta a sua dúvida. Tem aqui a parte social, apresente-se, críticas, sugestões, sua moto, tutoriais, tópicos só para MT-03, para 07, para 09, para 3, classificados e outras motos. Voltando para as camisetas. Bom, são três. Ah, uma é do Adrian, tem uma MT também, uma MT vermelha. E duas são minhas, né? Fominha camisa, paula, paula. Olha o MTzão. Que foder. Dark Side of Brazil, Massa. Tá vendo? Caralho, negócio é de. É bom, velho. É o brinquedo, é o milado, é o milado, é o brinquedo. Puta que, que pareça, eu vou enjoar. Manga longa. Top. Top não, muito bom. Top misericórdia, que, que vista de linguagem horrível. E essa eu acho que é do Adrien. Pô Ad, essa camisa é massa, Show, show, show. Bom, quer comprar camisa? Como é que você faz? Puxa aqui. É, primeiro passo é se associar ao MTG. Porque as compras são coletivas. Então, a gente precisa organizar. Então, é, a, a, a compra é feita pelos membros. E aí... É, tem que estar com o nome tudo certinho O, o e-mail, o telefone Que você vai fazer parte da comunidade Então Vai ficar legal Estar com seus dados aqui Porque qualquer coisa a gente vai estar entrando em contato com vocês Show Se eu não me engano Cada camisa custou deixa eu ir, 30 reais véio. Ou foi 25 Não lembro Mas no, no, no, acho que foi 35 a manga longa Bom A gente pode tirar essa dúvida nos comentários Mas é isso aí Camisas MTG Participem do fórum MTG Brasil Tem o um site também do MTG Brasil Das comunidades do MT Lembrando que cada estado tem a sua regional E tem também o diretório nacional do MTG então, qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver com a sua MT, entre em contato com a gente. Pode falar comigo, faz meio de campo aí tranquilamente para você. E a gente te ajuda. Valeu? Um abraço, galerinha aí. Até o próximo. Tchau!